Gabriel Jó, do no arroba E eu sou a Adria, do arroba eu, Costa. No vídeo de hoje, eu recebo a minha irmã aqui no estúdio pra gente gravar um vídeo muito interessante. <risos> Basicamente a gente vai dividir o um estúdio no meio e a gente não vai poder se ver, vai ter uma parede bloqueando a gente aqui, né? Hoje ela vai recriar uma maquiagem minha, que eu pedi que ela escolhesse antes que o vídeo começasse, eu ainda nem sei qual é. Inclusive, já pega aí, vamos mostrar pra eles e pra mim também, né? Olha só, ela escolheu essa maquiagem aí, não sei se vai dar de pegar na câmera, então eu vou incluir aí na tela em algum lugar. Basicamente, ela vai ter que Fazer essa maquiagem apenas tendo instruções da minha voz. Eu não vou poder ver o que ela tá fazendo. Ela não vai poder receber ajuda minha. Não vou poder fazer nenhum ajuste, nenhuma correção, nada. Ela vai fazer a maquiagem dela sozinha. E eu só vou ver o resultado no final. O que, que tu acha dessa ideia? Vamos ver, né? <risos> que dá Ai, o áudio, né, meninas? Então, se você quiser ver a minha irmã reproduzindo uma maquiagem minha E quiser ver como é que vai sair Já deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Lembrando que depois desse vídeo a gente vai gravar outro lá pro teu canal, né? Isso mesmo E eu vou deixar o link aí na descrição Pra depois que esse vídeo acabar vocês irem assistir o vídeo lá no canal dela Se inscrever Exatamente, se inscreve também E claro, continue assistindo Então, gente, já tô com o meu computador aberto aqui na foto e a gente já pode começar, né? Essa maquiagem, André. É, vamos lá. Tu já preparou tua pele antes de começar o vídeo? Já. Ah, então o primeiro passo é a base. Tu vai procurar uma base da Tracta, que ela é exatamente da tua cor. É a única da Tracta que tem aí, na A primeira gaveta, que é onde eu guardo as bases e coisas. Achei, achei, achei. É da Tracta da Topa Preta, né? É. Tem uma Beauty Blender rosa, aí num apoio, igual o que tu tem na tua casa, que é um douradinho. Achei também. Pois, então já pode começar a fazer a tua base, tá? Ai, gente, que Deus quiser. Aonde? Ter água, nervosa Ai, eu também vou tomar uma água, né, gente? Gente, lembrando que eu tô fazendo do jeito que eu faço, tá? Não sou profissional. O profissional é ele. Chique, né, menina? Não, eu. Tu ainda tá na base, né? Tô na base. Tá, foi chique. Quando tu terminar de espalhar ela, minha vida. Terminei aqui, quebra Tá, agora tu vai pegar um corretivo Tu vai procurar na primeira gaveta também Que é a gaveta que eu guardo as bases e corretivos juntos E tem duas bases iguais Da Mari Maria, que é uma base que eu não gosto Como base, acho péssima Mas como corretivo eu gosto E eu acho que tu pode usar a mais escura Que eu acho que vai ficar legal em ti como corretivo Achou? A da Mari Maria? Isso, tem duas iguais na primeira gaveta Da torre esquerda, tem duas iguais ali Uhum. Pois então, tu pega mais escura e vira embaixo. Eu acho que é nude o nome da mais escura. Uhum, justamente. Pois então, tu vai aplicar ela abaixo dos olhos, fazendo aquele um triangulzinho que a gente adora. Só? Não, tu também vai fazer um triângulo invertido na tua testa Puxar um pouquinho pra ponte do nariz Aí tu aplica um pouquinho no queixo E se tu quiser na mandíbula Geralmente eu faço, mas nem sempre eu faço Quando eu maquio outras pessoas Pronto, agora eu venho esfumando, né? Isso, com a mesma Beauty Blender que tu aplicou A, a base, base sim. Prontinho Prontinho Tá, agora o próximo passo é o pó. Tá na segunda gaveta da torre esquerda. E tu vai escolher o pó que tu quiser. Eu gosto muito do da Playboy, eu gosto do da boca rosa. O da Playboy eu sempre aplico com a esponja e tu vai aplicando principalmente nos lugares em que tu aplica o corretivo pra dar aquele baking, né? Prontinho. Próximo passo que eu faria seria contorno. Primeiramente, tu vai procurar esse apoio de pincéis, um hum. pincel médio, que ele é muito fofinho, só que ele tem um corte em diagonal. Ai, meu Deus. <risos> são dois pincéis iguais e eles são dourados. Dourados? É dourado. Sim. Um. Ah, achei! Achou? Uhum. E agora na segunda gaveta do, da torre esquerda, que é a mesma que tu pegou o produto anterior. Ou tu vai procurar a paletinha de contorno da boca rosa, ou então um produtinho da Bruna Tavares Redondo, o que tu preferir, pra fazer o contorno do teu rosto. Vai dar da boca rosa. Tu vai contornar as maçãs do teu rosto, né? Abaixo delas pra dar uma definição. Aí tu vai contornar bem pouquinho a tua testa, porque diferente da minha, a tua testa é pequena, a minha é enorme, né? Auge. Dá uma contornada na tua mandíbula, né? Uhum. nariz também. Bem, né? Isso, aí tu pode ou apertar esse mesmo pincel ou tu pode procurar um pincelzinho branco de dois lados E aí tu vai usar o lado mais fofinho dele Na verdade ele é um pincel para olhos, mas eu gosto muito de fazer o meu contorno com ele porque ele é menorzinho a parte fofa, é? Isso, geralmente eu faço o contorno do meu nariz com a cor mais clarinha possível Pronto Volta na esponjinha e um pouquinho de pó, aquele mesmo pó que tu usou serve E aí com a parte reta da esponjinha tu vai pegar um pouquinho de pó E tu vai colocar ele ao lado do contorno do teu nariz, sabe? E também faz abaixo da mandíbula Pra ela que reforçada é e marcar um pouquinho mais o osso Aí é, agora eu Não, esse pozinho aí tu pode deixar ele cozinhando um pouquinho, se tu quiser pra ele dar uma marcadinha a mais. Enquanto ele tá marcando, tu pode fazer o blush. Eu sei que tu não gosta muito de blush, mas na primeira torre do lado esquerdo, na terceira gaveta, acredito eu, eu guardo os meus blushes e iluminadores. Aí tu pode escolher algum blush aí que tu goste bastante. Geralmente tem uns da embalagem pretinha, com a tampa transparente, ele tem um pãozinho mais rosinha, e eu acredito que foi ele que eu usei nesse dia. É, peguei iluminador. Da Rose. Pega dois iluminadores. Pega esse aí da Miss Rose, que ele é um dourado muito bonito. E pega um da Ruby Rose, que ele é branquinho. E atrás ele tá escrito o número 1. E se eu não me engano a cor é pretty. É, peguei. Blue stick. Tu vai usar eles dois. Mas primeiro aplica o blush. Tu vai procurar um pincel do cabo preto. Ele tem essas redondas e provavelmente ele tá sujo de rosa em cima quando é a minha cor de blush. Aplica acima do teu contorno, sabe? eu acho o tipo de contorno blush e iluminação mais bonitos é aquele que se merge. tá ah, iluminador? o iluminador tu vai procurar um pincel leque do cabo preto também das certas brancas, achou? sim aí tu vai pegar esse iluminador da Miss Rose compacto primeiro porque como ele é dourado ele vai combinar mais com o subtão da tua pele e aí tu vai aplicar ali nos pontos altos do teu rosto, que é a maçã do rosto, é nariz o arco do cupido. Eu gosto de iluminar o queixo, né? Nem todo mundo gosta. Mas, enfim, o arco da sobrancelha também eu sempre ilumino. Pronto. Eu já posso tirar o excesso do pó também? Exatamente. Pode sim. Tu vai usar um pincel ou dourado ou preto, né? Redondo dourado. Isso. Redondo grandão. Ah, redondo grandão. Meu Deus, eu tava fazendo errado. <risos> enfim, é porque tem dois pincéis de pó aí. Caso tu tenha segurança assim tal de fazer a sombra já tiratona, tu pode passar uma camadinha de pó de novo abaixo dos teus olhos por garantia. Qualquer pó? É, qualquer um. Pode até ser o da playboy que tu já usou mesmo, sabe? Não se preocupa. Pronto, Saletíssima. E agora? Agora tu vai procurar na torre direita, na última gaveta, a quarta, uma paletinha quadrada, que é um quarteto de sombras da Ludurana, que tem várias sombras rosa. Encontrei. Tu vai procurar um tom de rosa que é um rosa bem forte, é como se fosse um neon, quase. Que ele provavelmente deve ter um buraquinho no meio. Tem. Pois então, tu vai pegar ele e tu vai usar um pincel branco que tem dois lados, que inclusive eu acho que tu até usou ele pra fazer o contorno Tô. do nariz. Ele vai começar marcando na tua pálpebra devagarzinho, do canto interno do olho, bem na, na dobrinha da pálpebra, sabe? Uhum. Aí tu vai fazendo um círculozinho até o final da tua pálpebra. Faz um, um círculozinho. De dentro pra fora, então, né? Isso. ele pode circulação toda que ele tem. Já tá bem marcadinho? Tá, o meu ver tá, né? <risos> então tá. Se tu quiser, tu pode fazer os dois olhos ao mesmo tempo. Ah, então eu vou logo fazer o outro. Pois tá. Faz eu... Mais fácil. É, eu também acho. Tá, agora que tu fez as marcações, tu vai virar o pincel ao contrário e com o lado mais fofo dele em movimentos circulares suaves, tu vai esfumando desde o iniciozinho até pra fora, entendeu? Ah, desde o início do olho aqui, né? Isso! Tu vai esfumando em movimentos circulares suaves, faz isso até tu chegar lá no final não esfuma o final ainda, quando tu chegar lá tu me pergunta o é que é pra fazer Sim, é quando chega naquela ponta para aqui. Tu vai esfumar pra trás, puxando por cima da sobrancelha tu... tu tem a foto aí de referência? Uhum Aí tu pode puxar a pele do teu rosto, que nem eu tô fazendo aí na foto mesmo E tu vem com um ganchinho fofinho do pincel E esfumando uma linha suave, sabe? Não precisa nem botar pressão Pronto Tu tá vendo uma sombra que ela é meio roxa nessa paleta? Tu Vai pegar um pouquinho dela E tu pode misturar ela com rosa também Tu pode eu vou botar um pouquinho do pincel em um, um pouquinho do pincel em outro o rosa que eu já usei isso, ele mesmo aí tu vai esfumar ela com mais concentradinha no cantinho externo sem puxar tanto, sabe? aí depois se tu quiser tu tira o excesso de produto do pincel e vai esfumando até ela fazer um blendinho bonito, sabe? com o rosa ai, eu gosto gostando. tomara que dê certo, final <risos> amo pronto, o é que tem agora o que tu vai fazer é pegar um pincel de um gato bem pequenininho que tem aí achei Aí tu vai pegar um pouquinho de corretivo na ponta dele Pode ser o da Mari ou então algum outro aí O da Natura também é muito bom O da Mari já tava tá aqui já perdendo Chique Então o que tu vai fazer é o seguinte Tu vai marcar um corte na tua pálpebra Tu vai começar primeiro pelo canto interno Meu Deus, como assim? <risos> tu vai estampar o corretivo como se fosse um semicírculo Do canto interno do teu olho até mais ou menos a metade Vai ficar meio esquisito, mas depois vai ficar bonito Depois a gente vai cobrir isso aí Da pontinha até no meio né? Isso Ai, o que, é que tem agora? Já marcou nos dois. Isso é do meu. Então agora você vai procurar um pincel parecido com esse aí. Pode abrir os olhos? Pode, ué. Você vai fazer <risos> maquiagem maquiagem fechado Fala! Tu vai procurar um pincel parecido com esse aí. E a primeira coisa que você vai fazer é selar com o iluminador rosa, o da Rose que tu já usou na pele. Deixa que você tá babado, hein? Eu... <risos> eu não errar. Bom, agora você vai pegar o pincel que você usou antes, o que você aplicou o rosa Tu vai esfumando em diagonal pra dentro do canto, entendeu? Pra gente fazer um degradê bem bonito Pronto Bom, seus olhos já estão praticamente prontos Se tu quiser aplicar algum lápis de olho, geralmente eu uso o preto Provavelmente tá na primeira gaveta da torre direita Um da que Anse é babado, ele pigmenta muito Luiz Anse, lápis delineador para olhos Então é isso, clica aí na linha d'água Hum. Agora, eu sinto muito, mas isso aí tu vai ter que procurar, porque eu não lembro onde tá Tu vai ter que procurar um Curvex Ah, tá aqui Tu vai curvar os seus cílios, né, superiores Se quiser curvar os inferiores também pode, mas eu nunca curvo Pronto Agora tu vai procurar uma máscara de cílios da Tracta Uma da embalagem preta e laranja Tracta preto com laranja, né Isso, que é volume a longa, né uhum. Agora tu vai aplicar tanto nos seus cílios superiores quanto inferiores Com bastante cuidado Tá Eu sempre gosto de passar bem bonito círculo em rede, ó. A linha d'água, né? Certo. Né? Não, de cima eu tô falando. Ah, sim. Eu sinto que quando eu colo esses postiços, ele não fica bonito se não estiver aplicado junto com eles. Pronto, terminei. Tá de cima, tá de baixo. Então. Posso tá? tirar mais do foco? Eu botei ele debaixo dos olhos é pra Pode sim, com o um pincel. Tava mais lembrando também. Não, gente. Bom, tua pele e teus olhos estão praticamente prontos. E falta é assim. Tu vai falar assim Pode ser, né? Só que eu não sei colar assim não Se tu quiser tentar, mesmo, então, né? Se colar com a unha. Se não colar, a gente depois tu tira e, e continua o making Como eu sei que tu gosta de uns um cílios mais naturais, né? Tu escolhe o que tu quiser né? É de... porque tem uns um que são bem grandes, eu gosto de uma assim mais discreto Isso Eu vou pegar esse bem aqui do meio, eu achei mais discreto Pois chique Aí tu vai pegar o cílio uhum. E tu vai passar um pouquinho só na haste de plástico dele, sabe? Não passa nas cerdas do cílio. Se tu virar ele ao contrário, tem exatamente o espacinho onde tu passa. Uma coisa que eu percebi é que tu coloca o cílio bem rente aos teus cílios naturais. O vez não consegui, Não ficou feio, mas não ficou perfeito igual tu faz. Por ser a primeira vez, eu acho que tá bom, né? Não, uhum. enfim. Certei. Ai, se não for, não tem problema não. Agora, tu tá com tudo pronto, né? Sim. Exceto os lábios. Batom, é que batom. Então, na segunda gaveta da torre direita, eu acho, tu vai encontrar todos os meus batons. Tá. Eu não lembro exatamente qual foi o batom que eu usei, mas eu sei que tem dois batons iguais. Um é da Bruna Tavares, que é o Luciane, e o outro é um da Max Love, que eu só tenho um único batom da Max Love aí, que é um da tampa vermelha, eu acho. Uhum. Então, eles dois são da mesma cor, mas eu sou seu usaria da Max Love, já que tu não gosta do cheiro do da Bruna. Tá, peguei. Eu gosto do cheiro do da Bruna, cheiro mas é de, gente... de babalu. Isso. Gente, o áudio que a gente tá perdendo a eliminação da Ivy no BBB hoje pra gravar esse vídeo A gente não tá nem assistindo, mas eu já sei que a Ivy saiu, gente a obrigação de vocês terem tirado a Ivy. É, isso aí. Prontinho, Gabriel Tá faltando o quê? Ah, sim, finalizador! Procura um spray preto da Ruby Rose, que é um fixador de maquiagem Eu acho que tá na primeira gaveta da torre direita Ah, sim Aí tu passa ele a uns 15 centímetros de distância do teu rosto, mais ou menos Pode passar assim de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Sem concentrar muito em um lugar só. Depois que tiver passado no tempo inteiro, já tá ok. Tu acha que finalizou? Ai, incrível! Tá, então agora eu vou dar um jeito de remover essa parede aqui e tentar não olhar pra ela. Meu Deus! Te vira pra, pra lá. Não sou nenhum Gabriel Jordan, né? mas eu acho que dá pra um galho, hein. Sim, eu vou puxar essa parede falsa aqui que eu improvisei pra eu não enxergar ela. E aí eu volto com o resultado pra ela virar pra mim e fazer surpresa. Se tu tiver com o espelho na tua frente, segura ele aí, pra eu não ver também pelo espelho. Pronto, te vira pra frente da câmera. Um, dois, três... <risos> um, dois, três e já. Meu Deus, ficou muito igual! Tu achou? Eu achei! Eu só achei assim que ficou um pouco grosso, mesmo com o negócio do retoque. A tua pele ficou muito boa. Só faltou dar uma esfumadinha a mais aqui no finalzinho. Né? Mas eu achei que... Que tu tava dizendo que tava fraco. Eu achei que ficou bem que nem eu fiz. O um esfumado assim, externo, sabe? Uhum. Esse cílio aqui ficou muito bem colado Esse aqui ficou um espacinho a mais É que esse eu colei primeiro uh -huh. Tá vendo, gente? A prática <risos> leva a perfeição Olha o que ela fez depois, ficou melhor Mas pra o primeiro cílio, tá muito bem colado Olha, com certeza eu digo pra vocês Que o primeiro cílio que eu colei na vida Não ficou tão bom assim Então é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo Comenta aí embaixo o que, que vocês acharam da reprodução da Adria Da minha maquiagem Eu gostei, eu realmente aprovo Não se esqueçam também que agora, gente a gente vai gravar um outro vídeo lá pro canal da Adri, que é uma tag Eu Nunca Isso, Eu Nunca, eles são irmãos Isso e eu vou deixar o link para o vídeo dela, tanto no final desse vídeo aí, nos cards interativos, quanto aqui no link na descrição. Então não deixe de ir lá no canal dela, conferir e se inscrever. Considere também nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Htrd, no Instagram, Twitter e TikTok. E eu sou a e nas mesmas plataformas. Exatamente. Então não deixe de conferir a gente lá, que tem muito conteúdo bacana também. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo de hoje. Eu sou a Gabriel Jordan. Eu sou a Adria Costa. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!